Olha, é três palavras para você memorizar. Inclina. Escuta. E aplica. Inclina o teu ouvido. Escuta as palavras dos sábios. E aplica o coração ao meu conhecimento. Inclina o teu ouvido, escuta as palavras dos sábios e aplica o coração ao meu conhecimento. Esse é Provérbios 22, 17. Memorizou? Se você gostou, diz amém. Bom dia.